Olá, meus amigos e minhas amigas, vamos para mais um vídeo hoje. Hoje eu vou mostrar para vocês uma receita de sabão caseiro show de bola. Então vamos lá para o passo a passo, rapidinho, muito prático e com segurança. Aqui atrás vocês vão ver que já tem sabão pronto, daqui a pouco eu mostro para vocês. Mas primeiramente vamos ver como é que faz, muito prático mesmo. Olha só, minha gente, eu vou prezar aqui, deixa eu mostrar para vocês direitinho.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 Pode ser aquele álcool de posto de gasolina. Esse aqui é o álcool para carro, tá bom? 50ml. Então, gente, agora nós vamos pegar aquele óleo. Eu coloquei no balde lá, porque aquele balde tem a marcação de 5 litros. Antes de da gente começar a nossa, o nosso sabão, deixa eu mostrar um pouquinho. Eu falei que era no final, mas deixa eu mostrar. Esse aqui, ó, a minha esposa já fez hoje. Enroscou aqui na extensão, ó. Já fez hoje. Ele está um pouco mole ainda, ó. tem que ter cuidado. Está isso, isso, um pouco ainda, meio flexível ainda, então não pode brudar muito. Isso aqui tem que esperar a cura. Não, aqui minha mãe fala que o bom é passar uns 10 dias, 15 dias para poder usar. Aqui, ó, ela fez na... E aqui está aqui o óleo, gente. Esse óleo está limpinho, mas é óleo de fritura, tá bom? É porque estava no balde e ele, evitar tá estar com muito tempo, ele vai subindo só o óleo bom e a borra do óleo fica toda embaixo. Então vamos lá para o processo, tem que usar luva, óculos e máscara, gente. Hoje então, minha gente, então vamos lá começar. Primeiramente, vamos pôr as luvas, os equipamentos de segurança, isso é muito importante para não ter contato com a soda. Olha só, primeiramente, vamos pegar aqui o óleo, aqui o, o baldinho, ele tem aqui uma marcação aqui, ó, 5 litros, certinho, ele é um baldinho de 7 litros. Ele vem com a marcação aqui. Ó. Aí eu vou despejar aqui na bacia. Olha que olha limpinho. Você pode comprar um balde grande. Aqueles tambor que vem fechado. Tem uns tambor que vem para a amaciante. Eu comprei três tambor. Agora aqui, gente, com muito cuidado. Isso aqui é perigoso, hein? Agora aqui nós vamos despejar aqui a solda cáustica. Cuidado para não espirrar no olho, use óculos. Sempre ponha ele para lá, para se pingar alguma coisa e, e para o outro lado. Agora esse frasco aqui tem que fechar e jogar num lugar onde não tenha contato com criança. Agora aqui, ó, vamos o nosso detergente, aqui é 180 ml, tá bom, copinho, também de sabão em pó, qualquer marca também, 180 ml, colocado aqui, aí nós vamos pegar aqui a batedeira e vamos bater aqui alguns minutos, uns 5, o tanto que a sua batedeira aguentar, o álcool deixa por último, Olha, com a batedeira, o bom aqui é não vai, vai, ó, não vai respingar, viu? Uma abração para todos vocês aí que me acompanham no meu canal, gente. Que Deus possa abençoar cada um, viu? Quem não é inscrito, vamos aí se inscrevendo. Ó, pode deixar batendo se você não está O importante é que misture bem. Você vê que não espirra de jeito nenhum, viu? Então é totalmente seguro. Procure fazer em um lugar ventilado, viu? Não levante a bateria, não. Deve sempre pro fundo da bacia. Você vê que já está engrossando o um povo, viu? Já começou a engrossar. Olha aí, ó. Já engrossou um bocadinho, olha aí, ó. Olha, olha. Podemos perceber ó, que já engrossou um pouco, viu? Como é legal, gente, aí, ó. Olha ó. Olha, olha. olha como já está engrossando aí, ó. Olha que maravilha, gente. Viu, ó? Agora vamos acrescentar o álcool. Agora vamos pôr o álcool, viu? Olha só, então aqui, primeiramente eu dou uma mexidinha assim, ó. Isso aqui você pode economizar, economizar uma grana, e além disso, você vai livrar o meio ambiente desse óleo. Lembrando, esse sabão aqui não pode ser usado rapidamente não, tem que esperar uns 10, uns 15 dias mais ou menos, para ele ter uma cura legal, viu? Aqui eu tô deixando bem firme, certo? Ó, se você levantar, respinga, viu? Não levante. Vocês estão vendo que sensacional aí, ó. Ó. Ó, então, gente. Aqui já está legal. A batedeira já não vai mais aguentar bater, sabe? Então eu já posso parar aqui, ó. Senão eu vou queimar a batedeira. Olha ó. Então é isso aqui, ó. Olha só. Agora aqui eu tenho que pegar uma espátula. Já está aqui, ó. Limpar aqui, legal, gente. Olha aqui, limpamos bonitinho. É por isso que é bom usar luvas, sabe? Limpamos aqui legalzinho. E não precisa bater tanto. Senão você pode queimar a batedeira. Aqui, ó. A gente bateu. Olha só como ela como tá firme já, ó. Olha, muito firme mesmo. Aí. Ó, Ele esquenta, viu? Ó, por causa da soda. Então é por isso que é bom usar luva. Faça isso num lugar arejado, gente. Não faça como fechado não, então vai limpar aqui toda a borda da bacia ó. e aqui o legal é que você tem uma forma igual essa aqui para o sabão ficar estreitinho aí tem essa pedras de sabão também aqui ó. que a minha esposa fez, aqui ela fez com garrafa de refrigerante com garrafa de refrigerante, quantos dias filha? garrafa pet, eu cortei no outro dia no outro dia, mais Quanto... quantas horas? eu fiz a tarde, cortei de manhã pois é, mais ou menos 12 horas né 12 horas que ele já estava pronto. Também dá para fazer sem álcool, gente. Eu fiz com álcool aqui. Mas você já fez, tentar sem álcool. Com álcool, é a vantagem do álcool que ele fica bem mais firme, bem mais rápido. Aí depois você vai tirar aqui da bacia e vai cortar o tamanho dos pedacinhos que você quiser. Se quiser fazer umas forminhas, pode fazer. Olha aí, ó. Atualizando aqui, gente. Como, como, como eu sou pedreiro, fica bem mais fácil para mim com um, 24 horas, às vezes até menos esse aqui quando for amanhã cedinho, já posso cortar igual esse aqui, fez a tardezinha, de manhã cedo cortou só que não pode usar esse sabão antes de 10 dias para ele ter um tempo de cura da soda, tá bom? então você faz, você viu que o seu sabão está perto de acabar antes de 10 dias você já faz outro, deixa sempre guardado a minha mãe, às vezes até 50 kg de sabão ela, ela guarda porque o sabão, enquanto mais antigo, melhor é para uso porque a soda já acabou o efeito. Se você usar o um sabão fresco, aí vai danificar, vai a soda vai danificar as mãos. Após uns 10, 15 dias, aí já fica bem mais garantido, melhor. Então mostrando esse esse aqui e no final do vídeo eu vou mostrar corte nesse aqui, tá bom? Olha só gente, que beleza, isso aqui eu fiz tá com, deixa eu ver, fiz ontem 4 horas, tá com 15 horas, muito legal, aí agora é só vocês vir aqui e cortar aí ó, vocês cortam do jeito que vocês quiserem, olha como tá firme aí ó, eu fiz tá com umas 15 horas, fiz ontem, fiz ontem à tarde, o olho limpinho certo, como eu falei, tem que pôr... A gente põe num tambor. Aqui eu tenho um tambor... Aqueles... Olha como está firme, gente. Maravilha. O certo é eu ter cortado ontem à noite, mas eu queria mostrar para vocês. Não, não cortei. Se deixar mais uns dois dias, não corta mais, hein? O de luva, esse aqui não está não pronto para uso ainda, certo? Ó, esse aqui não está pronto para uso ainda. Olha só que legal. Ficou legal, bem, bem firmezinho. Aí agora aqui, você faz os pedaços do tamanho que você quiser. Você pode pegar aqui, ó. Cuidado, se for pegar em faca, tem que ser assim, ó. ó. Aqui você pode fazer assim, ó. Aí cortando quiser cortar estreitinho, quiser fazer umas forminhas, você faz. Olha que maravilha. Esse aqui ficou grande. Assim, se você quiser cortar miudinho, querinho, corta assim, ó. ó. Vou cortar aqui, ó. Vou cortar assim, ó. Olha só. Aqui. Ficou muito legal mesmo. Ficou muito legal mesmo. Olha aí ó, maravilha, aí como eu falei, aqui é só fazer assim ó, você que escolhe o tamanho que você quer. que eu bati muito a massa ficou muito consistente então ela não uniu bem eu tenho que bater menos um pouco agora aqui é só fazer assim lembrando, esse sabão não está pronto para uso, só daqui uns 10 dias deixa ele ficar bem bastante tempo né, para ficar bem curado a solda aqui está viva ainda, então você não pode usar agora, tem com luva. Porque se você for mexer com ele agora, é sempre bom fazer. Ó, Assim é mais fácil de menos, viu? É sempre bom você fazer e não deixar acabar. Quando tem. Quando tiver perto de terminar, você vai fazendo. Isso aqui é a economia. Além da economia, gente, é jeito de, de preservar a natureza né? você não, não vai jogar isso no lixo no, nos rios, para despoluir o meio ambiente e essa técnica aqui é usada para fazer sabão em todo, todo lugar a única maneira que aqui não é feito em grande escala mas o sabão que você usa também vai soda só tem uma cura minha mãe usa isso aqui Há muitos anos nunca machucou as mãos, nunca teve problema algum. Agora, se usar novinho assim, aí a soda vai danificar suas mãos mesmo. Olha ó. Olha. Olha, olha como ficou legal aqui, ó. Maravilha. Então aqui você vai fazendo os pedaços do jeito que você preferir. Aqui tá grande, então vamos cortar aqui. Aqui, grande. Depois se você quiser, você corta em dois. Gente, muito fácil de fazer. Esse aqui tá maior, então você pode fazer três. Ó, quadradinho assim, ó. Olha que legal aí, Olha quanta barra aí. Aqui foi 5 litros de óleo. 1 um litro de soda. A soda eu paguei 10 reais na soda. Um copo de até, gente. E um copo de sabão em pó, gente. Como eu falei, não é nem só pelo preço. É porque você vai... Uma, você vai fazer uma terapia, né? Quando faz isso aqui é uma terapia. E outra, você vai tirar óleo do meio ambiente. Não pode jogar no mal. Olha Então é isso aqui, ó. Isso aqui é o sabão que eu fiz. Como eu mostrei, a minha esposa fez. Fez em latinha de margarina, em garrafa pet, ó esse aqui já tá bem antigo esse, esse aqui tá com esse aqui está com uns 20 dias de feito já ó, tá bem firme ó. então esse aqui está em pronto de uso olha como eu configurei, então assim, tem todo o tamanho que ela faz aqui ó a garrafa pet aqui ó. Olha, ó garrafa pet então esse aqui esse aqui está com 3 dias de feito daqui uns 15 dias já podemos usar ele vamos pôr aqui um pouquinho d'água Olha só aqui. Basta espuma, né? Hoje então meus amigos, olha só que belezura. Aqui nós temos aqui uma maceira de pedreiro cheinha, né? Isso aqui é a maceira para pedreiro. Aí aqui a gente fez, eu fiz com 5 litros de óleo para esse lado. Esse aqui foi, foi o que eu fiz, vocês viram. E esse aqui a minha esposa fez com mais 5 litros. Totalizando 10 litros de óleo, 2 copinhos de sabão em pó e 2 copinhos de detergente. E 100 ml de álcool de carro, gente. Então, aqui a gente gastou na cerca de... O, a, a soda foi... Acho que foi R$24,00. Vamos totalizar aqui na faixa de... R$28,00 tudo. Não chega a isso, R$28,00. É um povo É R$28,00 mais ou menos. É de tudo. Então aqui, agora vamos calcular uma barrinha dessa aqui, dessas pequenininhas aqui, mais ou menos aqui, por R$1,50. Quer dizer, o lucro é grande e a satisfação de você fazer alguma coisa legal. Tá bom? Então ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Lembrando, só pode usar... Depois de 10 dias, 15 dias, eu espero bastante tempo para ter uma cura da soda. Sempre usando luva, óculos. Aqui eu estou sem óculos porque aqui eu já terminei, tá bom? Um forte abraço. Se gostou, deixa seu like e até o próximo vídeo. Fui. Se inscreve no canal se não for inscrito. Tchau, tchau.